Pessoal, aqui é a Monique Cristine Ela Escreveu E hoje eu trago mais um vídeo de cabelo Dessa vez das comprinhas de cabelo Que eu fiz recentemente E eu tô super ansiosa pra mostrar tudo pra vocês Então vamos ao vídeo Antes que perguntem, isso aqui é um band-aid tá? Eu acordei com um machucado E eu não sei o que que é E eu coloquei um band-aid super adulto Ele é da Barbie, como vocês Podem ver Então é isso, né? Então tá ótimo Bom, vamos começar com uma linha completamente nova de seda Que eu comecei a usar por indicação da Jéssica Dantas do blog Fala Dantas Que é a linha seda Antinós A primeira vez que eu fui no mercado eu acabei comprando esse seda Antinós Que ele é da embalagem antiga E a formulação é antiga E ele é super cheiroso, super gostoso Depois numa ida a um outro mercado Eu e minha mãe a gente achou a linha nova E a gente comprou o shampoo O condicionador E o creme de finalização. Eu tô adorando essa linha nova, ela tem um cheiro muito gostoso e ela super hidrata o meu cabelo e esse efeito antinose eu tô sentindo que realmente dá uma bela diferença porque o meu cabelo tem uma tendência a embaraçar muito aqui atrás e essa tendência tem diminuído conforme eu vou usando essa linha. Eu gosto muito de usar o creme de pentear não só pra finalizar o meu cabelo, mas ele é perfeito pro day after, por ele ser mais emoliente e super hidratante. Vai ter resenha deles lá no blog, inclusive tem outras resenhas, Resenha de outros produtos que eu já usei, que eu vou deixar o link aqui embaixo Mas em breve, resenha de seda antes também vai estar lá Depois eu comprei de novo meu óleo de coco, esse aqui é do Mundo Verde Ele tá bem líquido, assim, geralmente vocês veem muito óleo de coco sólido É por causa da temperatura, e como aqui em Rondônia sempre é quente, ele sempre tá líquido mesmo E a minha mãe comprou esse borrifador pra colocar o óleo de coco Então, né, maravilhoso eu gosto muito de usar o óleo de coco como umectação, como pré-shampoo, como finalizador, né, conjunto com creme e com gel O óleo de coco é um produto multifuncional, eu uso ele no meu cabelo, na minha pele, no meu lábio, tudo Ele é perfeito pra hidratar, umectar, ajudar na finalização, dar brilho no cabelo no day after E eu amo demais esse produto! Meu cabelo ama óleo de coco, então quando acabou eu fiquei tipo desesperada Aí a gente comprou de novo e agora eu tenho de novo. O produto que eu mais tô ansiosa pra mostrar pra vocês é o meu creola. Eu comprei esse creola, ele é um creme de finalização e ele tem cheiro de infância, sério. Eu lembro que quando eu era criança eu usava um creme que era exatamente esse cheiro e quando eu senti o cheiro eu fiquei, meu Deus do céu, que maravilhoso. E ele é um potão, assim, que eu tô usando já no meu cabelo e eu amo demais. Meu cabelo ama esse produto, ele fica super definido. Ele dá uma bela controlada no volume, uma coisa que me deixa um pouquinho triste, já que eu gosto de volume. Mas meu cabelo fica tão macio e tão hidratado, sabe? Depois que eu tiro ele, eu sinto que ele realmente tratou o meu cabelo. Então, assim, não tem pontos negativos nenhum, porque, né... A gente investe em secador de cabelo e pente garfo pra conseguir volume. Mas ele é muito maravilhoso. Por último, mas não menos importante, eu tenho dois produtos de sal online aqui, que na verdade não sou eu que estou usando, é a minha mãe. Que é o shampoo bomba e o tônico de anti queda. A minha mãe estava com esse problema de queda e ela comprou o shampoo e o tônico. E ela tá vendo grande diferença no cabelo dela. E eu também, visualmente, o cabelo dela é, está muito mais cheio. E... Quem sabe eu teste aí no futuro por um mês, assim, pra ver se realmente faz o meu cabelo crescer Mas é porque eu queria realmente deixar o meu cabelo crescer naturalmente por um ano Pra eu ver o quanto ele cresce sozinho, sem shampoo bomba, sem remédio, sem, é, sem inversão capilar, sem nada, entendeu? Eu queria ver como que ele cresce sozinho E agora que passou um ano eu vou testar algumas técnicas de crescimento pra ver se funciona mesmo mas quem tá testando mesmo esses produtos é a minha mãe Então eu não posso dizer, tipo, do meu crescimento aqui Mas visivelmente eu vejo que o cabelo da minha mãe está mais cheio e mais forte Porque ela está usando... Né? Shampoo E depois do shampoo, condicionador e máscara de hidratação Ela aplica o tônico na, na finalização, na raiz e massageia E já deu uma bela diferença no cabelo dela Bom, esses foram todos os produtos que eu comprei recentemente Me contem aqui embaixo se vocês já testaram algum deles eu Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo Não se esquece de me dar um joinha se você gostou E se você quer ver mais vídeos sobre cabelo aqui no canal Não deixe de se inscrever no canal para acompanhar todas as novidades e me acompanhar em todas as redes sociais Que eu sou blog e ela escreveu em todas elas então é isso, muito obrigada por assistir Um beijo e até a próxima Tchau.